Pois é pessoal, o Bitcoin não conseguiu fechar candles importantes abaixo da região dos 16.800 dólares, onde está tendo suporte muito forte, isso está me deixando desconfortável e está posicionado nessa, nessa operação de short. Nesse momento a gente está tendo bastante indecisão, dá para ver como o candle de 4 horas está se comportando, eu vou comentar sobre isso aqui na análise de hoje. A gente teve divulgação do payroll, que foi aí ruim para os ativos de risco, a SP500 caiu aí muito forte, o Bitcoin seguiu junto, mas teve ainda força para poder ficar acima dessa região dos 16.800 dólares. Então vamos dar uma olhada aqui que a gente pode ver aqui agora o que, que eu vou fazer nessa situação. Então vamos começar aqui, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve se você não está inscrito, ative as notificações e participe do grupo do Telegram. E pessoal, só um recadinho rápido aqui, várias pessoas me perguntaram sobre corretoras descentralizadas, uma corretora que eu vou aqui recomendar no canal, que eu vou começar a operar, é na corretora aqui Apex, tá? Essa corretora aqui, bem interessante. É do mesmo grupo ali também da, da Bybit, o pessoal é fera, tá? Eu achei a corretora bem interessante aqui. Vou começar a realizar operações nessa corretora. Então, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Tá? Essa corretora vai estar tá valendo também para quem quiser participar do grupo VIP. Então, uma excelente forma de você estar tá operando aí sem deixar seu capital né, na, na corretora. Tá? Então, você pode operar futuros aqui, BTC, no par USDC, tá? que é inclusive a moeda que eu prefiro aí em relação ao SDT. Né? Eu acho muito mais seguro você ter a sua... A sua banca ali, né, numa carteira em USDC do que o SDT, Então, muito bacana aqui a, a essa corretora. Então, aproveita aí, deixa o link. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Cria sua conta. Se precisar também, vou deixar o códigozinho ali para de, de afiliado para você poder então participar também do Grupo VIP. Tá, tem aplicativo inclusive essa corretora. Beleza. Então vamos lá pessoal, vamos falar aqui do Bitcoin Esse candle aqui está me incomodando bastante Olha esse candle aqui pessoal, isso aqui mostra uma certa indefinição Nessa zona aqui tá Isso aqui realmente para mim é que tá post... Eu que estou postado num short aqui É bastante é, perigoso tá Eu gostaria de ver o Bitcoin perdendo urgentemente Essa região aqui dos 16.800 dólares A gente não conseguiu fechar nenhum candle Nem um candle de uma hora Aqui abaixo dessa região tá? Isso me deixa extremamente desconfortável tá bom? Então eu estou aqui de olho hoje Se o Bitcoin começar a mostrar muito Muita força aqui de novo. Eu provavelmente vou fechar esse trade aqui, nem que seja no 0 a 0 aí, tá? Então eu preciso ver isso que acontecendo, perdendo essas zonas aqui. E gostaria de ver muito Bitcoin voltar para essa faixa aqui dos 16.600 para poder botar o lucro no bolso, zerar aqui a, a minha possibilidade de perda, né? E poder deixar o trade rolar, né? Eu acho que é possível sim, Bitcoin buscar regiões mais abaixo. Ali, eu tô acompanhando a, a, a, a liquidez aí também no mercado, né? E vou comentar também mais sobre isso para vocês: o que, que a gente pode fazer aqui, porque tem algumas coisas interessantes aqui no High Block a assim, gente olhar o High Block no 12 horas aqui vamos dar uma olhadinha na Binance tá no momento de definição né a gente tem liquidez mas, tanto acima aqui abaixo também então isso aqui é o mercado fica confuso para onde eu vou para onde eu vou aqui agora né se eu vou, vou comprar barato se eu vou é, eu vou aqui comprar barato ou vender caro né então é essa a questão que o mercado fica nessa situação aqui agora tá a assim, gente puxar aqui o de 7 dias na Binance parece que pegou a liquidez nessa zona que eu comentei para vocês aí tá é, então, na região aqui dos 17.300, né? Agora, aqui me parece tem liquidez na região dos 15.900. Aqui, mas o Bitcoin já foi aqui embaixo, né? Tá formando liquidez nessa zona aqui, 16.250, tá, pessoal? Agora, se vai pegar lá ou não, né, a gente tá formando também acima aqui nos 17.700. Então, o mercado tá indeciso, né? É, basicamente, o mercado é isso: ele tenta fazer, uh, tenta, né, os, os participantes aí, big players, market makers, tentam, tentam, fazer, tentam fazer compras baratas e vendas caras, né, assim que, assim que você ganha dinheiro em trade, né, quem não entendeu como funciona a trade, é basicamente isso, você tá tentando comprar barato vender caro, essa que é a ideia, ou vender é, caro e comprar barato, né, assim que a gente consegue ganhar dinheiro, então o mercado fica nessa indecisão aqui agora, tá, uh, também aqui olhando de... De um mês aqui na Binance. A gente tem também bastante liquidez nessa zona aqui dos, dos 18 300 dólares, tá, pessoal? Então, isso é um, é um ponto de perigo aqui agora, tá? É um ponto de alerta. Então, se o Bitcoin começar a mostrar muita força, eu provavelmente vou sair dessa operação. Tá, por enquanto, tô, estou posicionado ali, vamos ver se, se essa questão do payroll começa a, a puxar aí o, o preço para cima, para baixo, no caso, né? A gente viu aqui esse pequenos caindo muito forte, dando uma recuperada aqui agora. Né? provavelmente isso aqui deve ser um pullbackzinho aqui, eu acredito que a gente pode ter, assim, mais queda. A gente está numa região de resistência, né, pessoal? Eu acho que é importante vocês entenderem por que, que eu estou numa operação de short, né? Eu tive até alguma crítica aí que eu estou fazendo uma operação errada, uma análise errada, mas, pessoal, a SPQ está numa região de resistência, a gente tem captulação dos mineradores, eu comentei para vocês isso ontem, tá? A única coisa que está a favor do Bitcoin aqui, realmente, é que tem muita gente shortando o mercado, tá? Isso, é, de fato, é um, é um risco aqui para mim, eu sei disso, tá? Estou ciente desse risco, tá? Aqui a gente pode ver também, inclusive, no, no TRDR, se a gente olhar aqui a, nessas últimas horas aqui, a gente viu aqui o, o, o long short ratio caindo aqui, inclusive para baixo de um aí, né? Então quer dizer que tem mais gente shortando o mercado nessa região, com o Panther subindo, tá? Só que eu já vi isso aqui várias vezes esse filme, tá bom, pessoal? Então, pra mim, isso aqui, honestamente, não boto tanta fé aqui. O que tá me preocupando realmente é esse suporte aqui dos 16.800 que eu comentei pra vocês no último vídeo, tá? Então, uh, não, não seria uma má ideia quem tá no short, pegou regiões mais acima, dá uma, uma, fazer uma parcial nessa região dos 16.800. Eu, infelizmente, não consegui fazer essa parcial aqui, tá? É, tô arriscando mais, esse é o fato Mas é, quando isso acontece eu acabo sempre me arrependendo né? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui Eu continuo por enquanto postando nesse short Antes do jogo do Brasil eu vou avisar para vocês o que, que eu vou fazer Durante o jogo eu vou estar acompanhando também essa, essa operação aí Tá Uh, mas seguinte, galera, na minha opinião aqui, uh, o, o Bitcoin tem sim, enquanto essa capitulação dos mineradores continuarem acontecendo, esse pequeno tiver em resistência, eu acho que vai ser um pouquinho difícil, tá? Uh, mas, obviamente, é uma operação bem mais arriscada, tá? Então, eu tô cogitando, inclusive, a diminuir a minha mão aqui pra poder, uh, né? a diminuir a minha mão pra poder mitigar um pouco o risco dessa operação aqui agora, tá? Mas na Binance, se a Binance está com definição aqui em termos de liquidez, galera, o que a gente pode fazer, tá? Tem uma coisa interessante que, que quem usa, que tá, quem tá usando o Block também, eu vou comentar para vocês. Ah, fica até o final do vídeo também que eu vou dar o meu pitaco aqui, qual que vai ser uh, o placar de hoje aí, tá? Do Brasil Camarões uh, às 4 horas da tarde. Então fica até o final que eu vou comentar sobre isso. Então, olhando aqui o high block, dá para fazer também é puxar outras corretoras. Né? Infelizmente, aqui eles não fizeram o um agregado das corretoras. Eles vão fazer isso aqui é, muito em breve. tá? Eu conversei com, esse, com, com o CEO da, da, da empresa. Então, minha recomendação é puxar aqui também os dados da Bybit, tá, galera. Então, a Bybit é uma outra corretora que tem muito volume aqui. Se a gente puxar o CoinGecko na parte de futuros perpétuos aqui, ó, perpétuos e futuros, eu que a Bybit está aqui numa região uh, de bastante volume também. Tá? Então, é realmente uma posição forte aqui. tá? Depois a gente tem aqui a, a BingX. Que eu nem, nem opero nessa corretora Tem a BitGet, que com certeza é uma corretora que eu opero Tá também na lista de corretoras para você participar do grupo VIP Daí tem a Binance, tá? A Binance aqui também tá? E depois aqui a Bybit aí também Então a Bybit é uma corretora que tem um volume expressivo Então se a gente puxar aqui os dados da Bybit Galera, a gente pode ver aqui agora olha só, Tá formando liquidez aqui acima, isso é perigoso, tá? Bem perigoso também Nessa região aqui, 17.750 dólares aqui Vamos puxar o de... O de 7 dias aqui, então, na Bybit também. Opa, peraí, Bybit, vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Porque às vezes a gente fica na, decisão, na na definição, o mercado pode, então, buscar regiões mais abaixo. Né? Bybit está, é, aqui também está indeciso, deixa eu puxar, então, o de 1 o de um mês aqui da Bybit também. Só para a gente poder matar isso aqui. Tá, e realmente a Bybit está formando aqui liquidez nessa zona dos 18.300 dólares. Então esse é o risco todo, tá? Bitcoin se disparar aqui para essa zona dos e tá? Acho que sim, vai ser um ponto de liquidez que o mercado que está shortando está com stop aqui. Eu acredito que muitas pessoas que estão shortando aí com valores menores estão com stop acima das regiões, né? Então eu, com certeza... É, nesse short aqui que eu estou nessa região, não estou com stop, stop lá em cima, tá? Eu estou com stop bem mais, bem, bem mais abaixo, acima ali do candle que, eu, que, que fechou, aquela sombra que o Bitcoin fez ali, tá? Então, uh, se o Bitcoin começar a mostrar força, começar a ficar acima aqui da região 17.200, de novo, eu vou provavelmente encerrar esse trade aí, tá? É, porque está demonstrando bastante força, para mim é complicado, mas... Por enquanto, vou manter essa operação aqui aberta, tá bom, pessoal? Isso aqui é a minha, é a minha, a minha decisão, minha opinião, você fa faz o que você achar melhor. E também, se você não quiser operar, se você quiser observar o mercado, também não tem problema nenhum. É, o mercado sempre vai dar oportunidade para a gente fazer mais trades, tá bom? Isso você não pode esquecer, a gente tem, tem ansiedade de ficar, ficar exposto, quer fazer uma operação. Mas na verdade é bom às vezes esperar quando, os, quando as probabilidades estão a nosso favor, tá bom, galera? Então eu acho que nesse momento aqui uh, tá bem indeciso, tá bem deciso mesmo. Mas eu por enquanto vou manter esse short aqui aberto, né? Vamos ver se, eu, se, eu, se, se, se, se dá certo, né? Uh, mas tô cogitando reduzir a minha mão porque tá bem arriscado, né? Ainda mais que ele tá tentando voltar aqui e tá querendo fazer também aqui até tá um conezinho aqui numa hora aqui, formação de cone, tá? Eu tô acompanhando uma LTB lá de trás também, não sei se vocês estão olhando essa LTB aqui, ó. Tem uma LTB lá de trás, que eu estou acompanhando também. Então, tem que começar a manter... For, uh, não conseguir passar dessa zona aqui. Essa zona aqui, dos próxima aqui dos 17.100, na verdade. Começar a romper essa região, para mim, vai ser bastante complicado. Tá? E esse cone aqui é um padrão, na minha opinião, já mais bullish. Começar a formar esse conezinho aqui. Vou tá? até desenhar, reforçar. Esse conezinho aqui já é um padrão bullish. E a gente também fazendo aqui, numa hora, aqui, uma divergência bullish também, numa hora, para o Bitcoin. Não, não muito bem feita aqui, tá? A gente não tem fechamento de candles, mas uma divergência bullish também, tá? Mas enfim, tá indeciso, isso aqui mostra pra mim indecisão, então provavelmente eu vou reduzir a minha mão nesse short aqui, tá? É o que eu tô aqui agora pensando em fazer pra poder mitigar esse risco e reduzindo a mão, vou também tá botando um pouco de lucro no bolso aqui, tá, pessoal? Com o meu preço médio tá mais acima e... Hum, e vamos ver o que vai dar, tá? Vamos ver o que vai dar nesse momento de indecisão aí e tentar reduzir o máximo possível, talvez botar mais para baixar um pouquinho mais o meu stop vou ter que ver o que fazer aqui, tá? Mas não tá muito muito bem definido aí nesse momento o que que que pode acontecer tá mas também é bom tipo pensar aqui que a gente deu essa subida forte né então acho que uma, a gente retrair em regiões Fibonacci não seria algo de outro mundo aqui puxando desse topo aqui pessoal para mim acho que a região aqui dos 16.000 16.600 dólares Bitcoin poderia testar a gente tem suportes bons nessa região aqui bitcoin voltar para essa zona eu vou estar tá fazendo uma boa a... Né? botar lucro no bolso aqui e praticamente zerar aqui meu risco nesse trade, essa aqui é a minha estratégia nesse momento, né? nesse short tá bom? E quem quiser interesse, ficar interessado em se expor com Bitcoin aqui, acho que é uma zona que já dá para poder avaliar aqui de se expor mais, tá? Mas pode ser que aconteça Bitcoin vir buscar essa zona aqui que tá formando, na minha opinião, aí, tá começando a formar liquidez nessa zona aqui também, tem outro suporte aqui nessa região, né? mas eu já tô ficando um pouquinho mais bullish aqui com Bitcoin e com medo de ficar tão posicionado aí no short aqui tá galera então esse pequenos corrigindo vão acompanhar aqui agora o DxY deu esse pumpzinho mas nada demais aqui Vamos até puxar o gráfico DxY para dar uma olhada né galera isso aqui é interessante também acompanhar o DxY está fazendo aqui divergências ó no diário inclusive tá então aqui a gente pode dar uma olhada essa divergência aqui no diário acontecendo para o DxY isso aqui também é de certa forma preocupante tá bom para quem está aí em Bitcoin, SP500, etc. E é engraçado, né? muita gente fala que a análise técnica não funciona. Olha isso aqui, pessoal. Olha essa linha de tendência aqui. E o pessoal fala que a análise técnica não funciona, cara. É inacreditável. Quando eu escuto esse tipo de coisa, é que a pessoa nunca tentou fazer uma análise técnica. né? Eu comentei para você sobre esse canal. Aqui é seria um topo aqui, provavelmente, do DXY. Né? Infelizmente, aqui, a, o Bitcoin não está em, em patamares aí dos, dos 24, 25 mil dólares. Né, na minha opinião, porque é realmente o, o que aconteceu com a, com, com, a, com a FTX, tá, pessoal? Então, provavelmente a gente teria buscado patamares mais altos aí para o Bitcoin com essa subida da pequenos que a gente tinha a, a finalização da capitulação dos mineradores também, né? Quem sabe, eu comentei para vocês que, que a gente tinha aqui essa capitulação dos mineradores anterior, né? Anterior acontecendo, que foi essa zona aqui, nessa região. Ó, a gente teve um sinal de compra, mas a pequenas começou a corrigir muito forte, Daí o Bitcoin não teve força para subir depois. Agora a gente está indo em outro período de capitulação e esse é um problema que o Bitcoin não consegue ter força para subir mais. Eu notei que na região lá de 17.300 o Bitcoin não tinha mais força para poder subir, tá? Então, para mim, agora, vai buscar liquidez mais abaixo. Eu estou tentando sair dessa operação, pelo menos... É, tentando mitigar o meu risco ali, realizando uh, uma parcial aí forte nessa região dos 16 mil próximos, região dos 16, 16, 16 600, tá? Se isso acontecer eu vou estar feliz aí já com essa, com essa operação, tá? E vamos ver depois acho que o Bitcoin, ele pode sim dar uma retraída mas a, a algum momento com certeza eu tenho absoluta certeza que o Bitcoin vai testar essa zona aí, a zona dos 18 mil e essa zona dos 8.300, tá pessoal? Para mim aqui é sim, ele vai buscar liquidez. então acho que nessas correções que ele tiver aqui assim tá é, vão comprar também como é que vai ser a capitulação aqui como vai ser o mercado mas a gente pode começar a avaliar assim gente fazer começar a fazer compras né e tentar se expor mas eu acho que é uma compra mais garantida seria nessa zona aqui que eu já venho comentando para vocês tá então essa zona aqui no meio é, é um pouquinho complicada tá tá em, tem uma certa indecisão aqui agora então é isso pessoal que tem para vocês então, Vídeo é isso, tá? Às vezes a análise pode ficar um pouquinho em cima do muro aqui, tá? Mas não tem o que fazer. Às vezes a gente fica indeciso. Os sinais foram ruins aqui, os sinais indicadores foram ruins, mas o Bitcoin teve força para segurar ainda acima dos 16.800. Isso para mim mostra força aí, uh, pelo menos por agora, tá bom, pessoal? Então, no mais é isso, vou dar aqui então o meu pitaco em relação ao jogo do Brasil e Camarões, Brasil camarões para vocês aí. Eu acredito que vai ser difícil apostar para Camarões, tá, pessoal? Vai ser bem difícil. Mas, o que, que é a minha opinião que vai acontecer no jogo? Vai ser 2x1 para o Brasil, contudo, vai ter um gol aqui desse cara aqui, ó. esse Eric Maxim Montim. ele vai fazer um gol nos 27 minutos do primeiro tempo, vai ser 1x0 para o Camarões, tá? vai, ser, vai ser chato para o Brasil, o Brasil depois vai de virada fazer 2x1 aí, tá? Então essa aqui é a minha previsão para o jogo de hoje. Vamos ver se você é um bom analista esportivo também ou só só consigo analisar o Bitcoin. Beleza? Então um abraço para todo mundo. Não esqueça de deixar o like para apoiar se você não não deixou ainda. Comente aí também abaixo se você não está inscrito se inscreve no canal e a gente se vê então em breve. Um abraço.